A necessidade de uma sequência geralmente é debatível, mas tem vezes que o segundo filme consegue ser melhor que o primeiro. A gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Sou Miki. Sou a Júlia. E esse é o TV em cores. E eu vou começar falando de Enchamas, que é a continuação de Jogos Vorazes, porque eu amo demais essa é. saga. E eu acho que Chamas é uma obra-prima. É dedo nos lugares e gritaria, como sempre falamos aqui. Muitos lugares! <risos> Tudo está acontecendo, e a mulher não está querendo lidar com tudo que está acontecendo. E eu não julgo ela. Mas explicando um pouquinho por que eu considero em chamas bem melhor do que o primeiro, porque o primeiro já é muito bom pra mim, é porque em chamas a gente tem uma discussão política muito forte, é, todo o Levante está acontecendo por trás do que está acontecendo dentro da arena. E ao mesmo tempo, na arena, a Cat não está com paciência nenhuma. Não, E ela tá, ela ainda não entendeu 100% que ela está sendo a cara daquela revolução. Ela, ela não tá... entende que existe uma revolução. <risos> uh -huh. O negócio para ela é que ela quer sobreviver. E eu não consigo achar que ela está errada. Porque honestamente, ela só queria salvar a irmã dela. E aí ela foi parar de novo nos Jogos Verazes e uma das coisas mais limitantes, que o segundo é muito melhor que o primeiro é a arena dos jogos né que é, é aquele relógio amedrontador que inúmeras coisas acontecem pessoas morrem e pessoas gritam e tem chama de sangue tem pássaros tem... robôs tem... tudo acontece o relógio para mim ele é insuportavelmente perfeito eu tenho isto por causa do relógio porque o relógio foi muito traumático para mim porque foi quando eu comecei a entender o que estava acontecendo em, em chamas como a... a gente vê a Kertes entendendo hum. a gente entende que tudo está acontecendo ali ela não tem controle sobre nada e é desesperador. Não Tem o um negócio de quando eles vão pro centro, o um negócio gira pra eles perderem pra perder, a perspectiva. É horrível. É, a cada hora, aconteceu um desastre em um ponto que cada um deles tá... É, é um filme incrível, é um filme incrível. Ele, a, a, a transição de câmera, pra mim... O, a questão do Enxamas é que ele pegou muita coisa boa dos Jogos Vorazes, que é a maneira da cinematográfica descontar essa história, com um debate político muito forte, dentro de uma arena onde todo mundo está tentando se matar. E você não sabe se as pessoas são suas aliadas ou não. Não tem como não amar esse filme. É maravilhoso. <risos> Ele é muito bom, então é isso, assim, meu primeiro vai para Jogos Vorazes 2 em chamas. A continuação que eu vou falar aqui, pra mim, é uma das mais milagrosas que fizeram toda a história ali funcionar, que é o segundo de X-Men, o X-Men é deus de Futuro Esquecido. Porque você conseguir fazer o canon de toda aquela bagunça da primeira trilogia, eu, eu bato palma, assim, todo dia quando eu lembro daquele filme. Eu gosto muito do primeiro, eu acho que o primeiro é classe incrível, a gente já falou aqui no canal sobre ele. Só que o que você consegue fazer de reaver os erros daquela primeira trilogia, que foi o terceiro filme, que foi horrível, né? E você conseguir juntar os elencos, o que é assim incrível. São dois times ótimos de atores e, e foi, muito, foi muito icônico a gente ver eles todos ali. E tem todo o rolê de viagem temporal que eu amo quebrar Sim. a cabeça com isso. Quanto Sim. mais complicado, melhor. E você vê que, mais uma vez, tem todo aquele cuidado da história americana, a história do mundo, mas americana principalmente ter sido muito modificada por conta dos mutantes, mas ter coisas muito parecidas com a nossa realidade. E ter vários detalhes dessas influências na história, tipo o Magneto ter tentado salvar o JFK é uma coisa incrível. Eu confesso que esse filme teve um pequeno problema de deixar a gente mal acostumado pra filmes de X-Men, porque a gente teve Primeira Classe, foi excelente, teve esse que foi incrível e depois foi de lado ladrão abaixo, né? É, assim, tem até uma piada no Apocalipse em que eles falam, ah, mas todo mundo sabe que o terceiro é sempre o pior. E eu amei que eles fizeram isso, porque eles sabiam que não ia ser tão bom quanto o segundo. Não, e o, esse segundo é muito válido porque ele consegue colocar várias coisas novas, trazer elementos antigos, meio que trazer uma mistura de tudo que é bom, tanto da antiga fase do X-Men quanto da nova, só que foi isso ele criou certas regras que o terceiro e o quarto tentou repetir e ficou saturado e foi numa época que a gente nem sonhava dos X-Men voltarem pra Marvel, a gente tava muito assim, perdido na vida, mas eles fizeram um ótimo trabalho, eu gosto muito da história temporal que tem, é muito bem feita, toda... é um negócio difícil trabalhar com viagem temporal, eles conseguiram fazer muito bem e uma coisa que eu faço é ignorar a existência vou ele nesse filme, por mais importante que ele seja ali, mas Dias do Futuro Esquecido é um baita filme, é uma ótima continuação e foi melhor que o primeiro. Com certeza. Antes de continuar falando aqui dos nossas sequências favoritas, a gente quer que vocês deem um like nesse vídeo pra ajudar a gente, se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho, que é muito importante. Gente, também assistam nossas playlists, porque a gente tem bastante. Dá só força aí pra TV em cores. Sim. E agora eu vou falar de Shrek 2. Incrível. <risos> o que gente, mais? O que mais tá Sobre Shrek 2, eu acho que Shrek 2 foi um dos filmes mais divertidos da minha infância. E o melhor da saga. E o melhor da saga. Assim, Shrek para sempre, acho ok. Mas o 2, começando com Accidentally in Love, neles na lua de mel. Assim, eu gosto muito de gado de bota sendo apreendido pelos policiais e achando coisas ilícitas ali, é incrível aquela cena. <risos> gente, sério, tudo nesse filme é absurdo e perfeito. Assim, eu não tenho como reclamar de Shrek 2, porque a premissa é muito boa, né? Porque a história, se você não conhece, gente, assiste Shrek 2. <risos> a história, basicamente, é de que a Fiona e o Shrek estão casados, felizes, e aí os pais dela resolvem querer conhecer o, o sugerro, né? E como é que você apresenta um ogro de 300 quilos pros seus pais que são reis? E que mudou a forma física da sua filha, que né? Que virou ela uma pessoa, ogra. Virou uma ogra. Mas é que o segundo é muito legal porque a Fiona tem muito mais espaço, né? Sobre os pais dela, sobre ela aceitar ficar com o Shrek ou não. É sobre a vida dela, é sobre toda a relação que você tem com o casamento. E eu achei isso muito bem feito, principalmente porque é um filme de comédia, com várias coisas aleatórias e absurdas, mas é um respeito muito grande ao quê? que é você achar alguém que você gosta. Mas é engraçado também porque eu acho que o caminho deles foi muito parecido com o X-Men porque um e 2 são incríveis e depois pois vai embora. Só a ladeira baixa, assim, não dá, não dá, não dá. A gente fica no dois, a gente ouve on the Love e a gente fica assim, Shrek, você é um ogro, mas você foi ótimo. madrinha, eu sou seu fã. E a última continuação aqui que a gente vai celebrar é Capitão América 2, Soldado Invernal, que eu não consigo falar que é o meu filme preferido da Marvel. Eu acho incrível aquele filme, eu acho a ação dele ótima, a espionagem perfeita. Viúva Negra vivíssima, super importante. Nossa, Viúva Negra, saudade quando você conseguia fazer seu trabalho. E tem uma das melhores cenas pra mim, que é a do elevador. Toda a cena do elevador é uma tensão absurda, que você fica assim. E ele fazendo os convites as pessoas, pros caras lá, poderem sair e não serem arrebentados por ele. Eu acho incrível, Finesce. sério. É a fine... Cara, essa continuação de Capitão América é tão boa que meio que foi o que fez a Marvel pegar os diretores pra poderem fazer os Vingadores, né? E depois a gente também teve um ótimo terceiro filme, Guerra Civil. Eu sei que não é todo mundo que gosta, eu acho um bom trabalho que eles fizeram, mas o segundo é o que começa tudo, sério. O segundo, a gente começa a história do Buck vivo, e, e depois daquilo dali, daria os atentados que mataria o pai do T'Challa, que começaria a Guerra Civil, que começaria tudo. O Soldado Invernal começa todos os problemas muito grandes da Marvel, eu acho que isso... É uma responsabilidade muito grande eles fizeram de uma maneira muito muito boa e eu não canso de assistir aquele filme porque é aquele tipo de filme que no mundo dos super-heróis ele é muito para no chão. Cara, a queda da shield sabe não, tudo. Não, é, é toda a questão do que é uma corrupção dentro de um mundo de super-heróis porque vai ter, vai ter as pessoas vão saber usar isso a favor delas e a gente ainda tem toda a questão psicológica pesada, né, que tem o Bucky e o capitão que é uma relação que nunca foi cons... hum. que nunca foi resolvida, não é mesmo? A gente chama de não... A gente chama de e chama também <risos> De lidar com seu ex. São duas coisas que eles fizeram que foi muito desagradável, mas, ao mesmo tempo, criou um, uma, uma tensão muito grande pra dentro do filme. Porque se o Capitão América e o Buck não tivessem toda essa relação, o Soldado Invernal não seria tão uhum. profundo quanto ele é. Não, e é nesse filme também que a gente vê pela primeira vez o Capitão no presente, né? Porque a gente só tinha visto ele no final do primeiro acordando ali do, do degelo dele, mas logo depois, é nesse filme que a gente começa a ver toda a quebra do Capitão América, na perspectiva que ele tinha dos Estados Unidos, como aquela coisa que é da liberdade, todos têm direito, todo mundo tem sua chance, e não é bem assim, ele começa a ver que as coisas são corruptas, ele tá vivendo num mundo que tem muito mais tons de cinza, e ele tem que aprender. Ele que foi sempre aquela figura né do, da pessoa perfeita, o salvador, a pessoa que ajuda, e se importa com o próximo, ele tá vendo que o mundo não é muito bem assim. E não só isso, ele vê a S.H.I.E.L.D. sendo completamente corrompida, né? Que foi a coisa que fez ele acreditar, né? Então assim, é muito duro você ver é, o seu passado e o seu presente serem destruídos na sua frente depois que você ficou congelado 70 anos. Tá dito, Capitão. Ele teve um ótimo arco, mas eu entendo muito que o que a gente entende do Capitão hoje começou nesse filme. Sim. Ele fez ótimo um trabalho. E agora a gente quer saber de vocês. Vocês concordam com as sequências que a gente comentou aqui? Fala pra gente também outras sequências, que o segundo é melhor que o primeiro. e não não esquece, gente, a gente tem várias playlists novas que a gente está trabalhando. Então assistam nossos vídeos. Toda terça, quinta e sábado também um vídeo novo aqui no canal. Compartilha esse vídeo caso você tenha curtido. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. tchau.